Olá pessoal, dando continuidade aqui, eh, nós vamos aprender hoje como fazer o teste Toshê aqui dentro do nosso pacote. Eh, para quem não assistiu as últimas aulas, assista as últimas aulas para vocês terem uma base, saber como é que está o pacote, as outras funções que ele tem. Eh, se inscreva no canal, ok? E compartilhe o vídeo aí com o um colega de vocês. Mas para quem já ativou, né, ou melhor já instalou o pacote. Para ativar, basta escrever biblioteca em inglês library, colocar o nome do pacote. Dar um CTRL ENTER, beleza. Com isso a gente consegue ativar o pacote. Da mesma forma como a gente viu anteriormente, vamos abrir aqui o manual, Ctrl ENTER. Abrir o manual do pacote e indo em Índice. E indo aqui em Índice nós conseguimos achar aqui uma função chamada Toshé. Clicando aqui em cima, a gente vai ver como que a gente utiliza essa função né, para a gente fazer o agrupamento Toshé. Existem aqui diferentes parâmetros, né, que vale a pena vocês dar uma olhadinha. É, o principal é que nós precisamos ter uma matriz de dissimilaridade. É, precisamos indicar qual método que vai ser utilizado. O default aqui é o método original, mas tem também o método sequencial. É, e ele faz para a gente também a correlação entre uma matriz, vamos dizer uma matriz é, fenética com a nossa matriz de similaridade Para a gente ver a eficiência aí do nosso agrupamento no na sumarização dos resultados da nossa matriz de dissimilaridade Para isso ele faz o teste de Mantel, onde a gente tem a opção de colocar aqui um número de é, iterações que a gente quer utilizar né? Para verificar essa significância é, E nós podemos também é, Plotar um gráfico Que fica muito legal Para a gente é, verificar né, O quanto que o nosso Agrupamento toché, ele Está explicando a nossa matriz de dissimilaridade é, Então vamos iniciar Abrindo aqui o arquivo de exemplos Vou copiar aqui no finalzinho Os nossos exemplos Vou colar ele aqui, né? E aqui a gente já consegue então é, fazer nossas análises. Inicialmente a gente vai abrir o arquivo de dados aqui de exemplo. É, nós temos aqui um dado com as nossas médias, né? É, e a partir dessas médias, então, são médias de 10 tratamentos e temos aqui algumas variáveis e respostas, 7 variáveis e respostas. A partir dela nós vamos construir uma matriz de dissimilaridade. Vou daqui aqui um Ctrl Enter, a gente conseguiu criar essa matriz de dissimilaridade. Essa função chamada distância, a gente já ensinou numa das últimas aulas como que a gente consegue né, estimar diferentes matrizes de dissimilaridade para, para dados quantitativos, binários, multicategóricos, dados mistos. Né? Vale a pena vocês assistirem essa aula aí. E agora que a gente já criou esse objeto chamado dist, é, onde nós temos a distância entre todos os nossos genótipos, né? entre os nossos tratamentos 2 a 2, a gente consegue fazer o agrupamento Toshé. Se eu vier aqui apenas colocar Toshé e Acidiste dentro, a gente já vai conseguir, então, fazer o nosso agrupamento. Aqui ele deu para a gente... É... O número de clusters formados, a gente teve aqui três clusters, sendo que no primeiro a gente tem o um tratamento 2, 4, 7, 9, 10, 1, 3 e 5. No cluster 2 a gente tem o um tratamento 6 e no cluster 3 a gente tem o um tratamento 8, né? É, genótipos que fazem parte de um mesmo grupo são similares do ponto de vista multivariado E entre grupos eles são diferentes né? Aqui a gente tem uma matriz cofenética que ela foi feita a partir dessa nosso, do nosso é, agrupamento Tocher e aqui nós temos a correlação com fenética, né? Nós temos aqui a estimativa de correlação e tem aqui também o p-valor. Né? O p-valor estimado pelo teste Mantel. É... E aqui nós temos o plot. Né? Esse plot aqui a gente tem, então, as nossas matrizes de dissimilaridade, os nossos valores de dissimilaridade de cada um dos nossos indivíduos. E aqui a distância fenética. Né? E a gente consegue ver a associação que a gente tem é, da nossa distância frenética em função da dissimilaridade. Quanto mais próximo de 1, com maior eficiência, o nosso agrupamento Tocher está é, sumarizando aí as nossas informações né, da matriz de similaridade. Ou seja, menor é a nossa perda de informação por meio do uso do agrupamento Tocher. É, e aqui a gente consegue né, Fazer algumas outras modificações Nós podemos vir aqui, por exemplo E colocar o método sequencial né, Mudar isso de permutações Se a gente não quer né, que a figura apareça É só escrever aqui, ó, falso dar um CTRL ENTER, né? Ela não vai ser criada é, Se eu vier aqui E... Fazer algumas alterações, a gente consegue mudar o nome do eixo X, mudar o nome do eixo Y, né? E a gente consegue configurar também para diferentes tipos de borda. Então, tudo isso tem no manual, né? Se eu vier aqui colocar igual a 7, por exemplo, né? A gente vai ter aqui bordas de uma forma diferente. Se nós colocarmos aqui a letra N, a gente não tem borda nenhuma, né? E assim a gente consegue, então, trabalhar com diferentes formas de apresentação aqui da nossa figura. Então é isso, pessoal. A gente já está finalizando essa aula aqui. Nessa aula a gente aprendeu, então, como que é possível fazer o agrupamento tocher, né? Basta nós colocarmos aqui um objeto com a nossa matriz de dissimilaridade. E é, se inscreva aí no canal e fique de olho aí que a gente vai ensinar como utilizar várias outras funções aqui desse nosso... Pacote, beleza? Então é isso. Até a próxima aula.